Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente do Movimento Antitabagismo e hoje o nosso assunto é Parei de fumar, estou engordando, o que fazer? Gente, é muito comum que quando a gente para de fumar a gente acaba aqui ganhando alguns quilinhos, né? Principalmente as mulheres têm um receio muito grande quanto a isso então hoje a gente vai dar algumas dicas principalmente falando desse assunto é muito normal, pessoal, quando você fuma, é, o cigarro, ele inibe a sua fome. Então a gente já comentou disso também em alguns vídeos, tá? A gente vai voltar a dizer desse assunto novamente. Então você fuma, às vezes você deixa de almoçar, tem gente que não toma café da manhã, que não tem uma alimentação. E quando você para de fumar, é muito comum que você tenha um apetite maior. Por dois fatores, principalmente a questão do cheiro, né? E a sua vontade de fumar, ela, a vontade de comer, desculpa, ela, ela aumenta. Então, qual que é a minha dica principal que eu tenho hoje para vocês? O cigarro em si, quando você para, não quer dizer que ele é, vai fazer com que você engorde, com que, quando você para. O que acontece é o seguinte, a gente acaba ficando... É, um pouco mais ansioso, né? Para você que ainda não viu o nosso vídeo sobre ansiedade, nervosismo, tá aqui no grupo para você estar tá vendo, tá, gente? é mas assim, aumento de apetite, a parte da ansiedade, então a gente acaba aqui comendo muitas ah, comidas, né, que não são agregáveis ao nosso corpo. Então, muito doce, o pessoal come muito doce, come muitas guloseimas, né? E come em horários é diferentes. Então, a minha dica para você, gente, é principal é você alinhar a sua alimentação. E o que, que eu quero dizer com isso? Tá? Então assim, na hora de comer eu sei que parece até um pouco difícil, porém é totalmente possível Mas você fazer uma comida um pouco mais balanceada. Então toma um café da manhã regular. É, antes do almoço, ao invés de você fazer uma alimentação, às vezes a gente acaba comendo um doce, um salgado, algum tipo de coisa assim, né? É, no meu caso foi assim. Mas o que que você pode estar fazendo? Tomando bastante líquido, como a gente já comentou aqui também, tome bastante água, tá? Principalmente com uma fruta antes do almoço, na hora é, da alimentação também, pessoal, na hora do almoço, não fazer aquele pratão, né, que esconde até o rosto atrás e comer tudo. Então assim, é, isso é uma questão de tempo, uma questão de adaptação, uma questão de tentativas, tá gente? Então você vai tentando, vai desenvolvendo isso, e você vai estar tá regulando a sua alimentação aos poucos, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar tá fazendo também, né? Pedindo para algum conhecido meu, para que ele esteja fazendo uma, uma, uma, uma planilha, um PDF, para eu estar tá enviando para vocês sobre alimentação, o que, que é legal para você estar tá se alimentando, uma alimentação saudável. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, deixe um comentário abaixo, tá? Eu posso estar tá desenvolvendo isso para vocês também. A segunda dica, e mais que essencial, que a gente já falou disso também, é a questão dos exercícios, pessoal. É muito comum quando a gente é fumante a gente ficar meio que sedentário, não comer direito, não dormir direito, e é muito normal, tá? E quando a gente para de fumar, igual eu falei, a gente acaba realmente ganhando alguns quilinhos, porém é totalmente possível estar revertendo isso, mas tem que fazer um pequeno sacrifício que eu tenho certeza vai fazer muito bem para você, tá pessoal? Então assim, a regulação da alimentação, ela é principal para isso, então procure não comer aquele monte de bolo, guloseima, bolacha, aquelas coisas que é, são desgaste, né? são gorduras que vão estar tá fazendo com que você ganhe peso, então esse é o fator principal na hora de parar de fumar, você precisa ter uma regula regulamentação na sua alimentação, tá gente? É, eu sei que parece difícil, como eu já disse para vocês, mas é totalmente possível para você estar tá se é, adaptando com isso, não demora muito tempo, é muito tranquilo também, depois que você adapta essa questão da sua alimentação, você vai perceber que as coisas vão ficar melhorando, que você vai ficar mais saudável, alguns dos benefícios para as mulheres aqui do grupo também, questão da pele mais saudável, né? questão do rosto mais saudável, o mau hálito vai subir em questão do cigarro, aquele fedorento, né? Então vocês vão se sentir melhores. A questão do cabelo também vai ficar mais saudável. A questão é fundamental também é você se sentir bem, tá? Então, como eu falo para vocês, os exercícios eles vão te ajudar desde o fator da ansiedade, do nervosismo, A questão do peso também é essencial, tá pessoal? É muito interessante. Se alguém quiser. Também eu tenho algumas dicas, alguns programas na parte de exercícios para estar tá indicando para vocês. Se alguém quiser, pode deixar o um comentário, eu mando para vocês esse material também, tá? É, outra questão é que você vai mudar a sua rotina. Depois que você para de fumar, você não só vai parar de fumar, mas você vai mudar o seu ser. Você vai mudar para uma pessoa melhor, eu garanto isso para vocês. Isso é certo, tá gente? Então, sobre a questão de engordar, pessoal, é realmente muito importante quando você definir a hora de parar de fumar, porque a gente fica muito ansioso, normalmente a gente fumaria um cigarro, a gente acaba trocando o vício do cigarro, não, o hábito do cigarro por alimentação. Então procure tomar bastante líquido, que vai ajudar bastante, inclusive na desintoxicação é, da nicotina, né, de todos os malefícios que o cigarro faz. Para que você não esteja ganhando muito peso, volto a dizer: se vocês quiserem, tá? Vocês deixem aqui no comentário para mim. Eu monto uma planilha de alimentação para estar tá enviando para vocês. Uma planilha bem básica, tá? É, não, não é custo, não é caro. Inclusive, é muito mais barato do que as próprias guloseimas que você compra. Então, eu posso estar tá enviando para vocês também, tá, gente? É, qualquer dúvida eu volto a dizer, deixe nos comentários, gente, deixe aqui, não tenha vergonha, o que eu puder estar tá fazendo para vocês, estar tá ajudando vocês, eu vou estar tá fazendo, tá bom? É Deus no comando, corpo de atleta e vocês conseguem parar de fumar. Contem comigo, Renato Galhardo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!